Leveza. Sabia que light do steel frame vem de leve? Por que, que é bom trabalhar com aço leve? Por que, que é bom trabalhar com construção leve? Que, que a grande maioria das pessoas ficam falando ah não. Construção tem que ser mais leve mesmo. Eu vou te explicar agora isso. Se você trabalha com obra, provavelmente você deve saber, porque carregar saco de cimento é um inferno. E carregar placa de gesso é bem mais leve, né? É bem mais tranquilo, né? Quando você trabalha com sistemas de construção leve, igual ao drywall, igual ao steel frame, igual são os sistemas que a gente usa numa obra de steel frame, você tem algumas vantagens. Qual é a principal que eu vejo? Você precisa de menos equipamentos para a sua obra. Equipamentos como quê? grua, guindaste, mini grua carrinho de transporte, aquele negócio que você roda e levanta a peça, eu esqueci. Se você lembrar, deixa no comentário pra mim. O transporte, o manuseio é muito mais simples, porque você precisa de menos equipamento. São materiais que você consegue carregar com pessoas sem nenhum tipo de problema. Não são muitas pessoas, são poucas pessoas. Uma pessoa consegue carregar uma placa fácil. Tem pessoa mais forte que consegue carregar duas placas. Então, o transporte se torna muito mais eficiente e você corta um custo que você teria com equipamentos e ferramentas necessárias. Além disso, tem uma vantagem muito grande. A grande maioria dos sistemas trabalham com o quê? que são mais pesados, né? Trabalham com os pilares e trabalham com as vigas e aquilo dali se torna uma carga pontual super pesada na sua fundação. A gente tá trabalhando com um sistema de construção a seco, um sistema mais leve. Por ser mais leve, o meu perfilzinho de Steel Frame não é tão resistente quanto aquele perfilzão de aço. Mas qual a vantagem de eu estar trabalhando com esse daqui, pequenininho, mas otimizado? Eu repito ele. Então eu tenho várias repetições dele, um do lado do outro, que vão distribu distribuindo a minha carga linearmente, de maneira mais eficiente. O que me ajuda muito, principalmente onde, Na minha fundação. No meu sistema de fundação da minha obra. Então a estrutura de aço leve demanda essa distribuição linear ao invés de uma distribuição pontual, como a gente está acostumado a ver na grande maioria das obras. E por último, quando a gente trabalha com o sistema de construção a seco, né, de drywall, de steel frame, de aço leve, a gente trabalha com o sistema aparafusado ao invés do sistema chumbado, ou o sistema soldado, ou o sistema que a gente usa alguma argamassa, alguma cola para poder estar tá unindo sistema parafusado é vida parafuso é vida, gente, Parafusa é tudo de bom o que, que você precisa entender? quando você tem um sistema parafusado, ele se torna muito mais ágil, você não precisa esperar alguma coisa secar, você não precisa de equipamento você não precisa ter cuidados quando você vai fazer algum tipo de solda que você tem normalmente reforços são mais simples de serem executados então eu sempre brinco, a refusamento é vida. E por último, você precisa ter alguns conhecimentos técnicos sobre a construção a seco ser mais leve versus uma construção tradicional. Primeiro ponto, uma parede de steel frame externa, né, que possui uma eficiência X, ela pesa normalmente 45 kg por metro quadrado. Uma parede de alvenaria externa também, que tem uma eficiência X, a mesma eficiência, ela vai estar pesando 165 kg por metro quadrado. É muito mais material que você precisa para estar construindo a mesma parede, com a mesma função e com o mesmo desempenho. O que, que isso quer dizer, né? Você tem um custo muito menor, principalmente, de transporte. Quanto é que custa o um frete hoje em dia? Quanto é que custa a gasolina? Quanto é que custa o diesel? para você fazer uma mesma parede, você vai demandar muito menos frete do que, pro, do que o outro sistema. Então, se torna 45 por 160. É muita diferença de volume de material. Outro ponto importante. Lembra que eu falei sobre a história de carregar o saco de cimento e a placa de gesso? Querendo ou não, a nossa obra, para os materiais chegarem até o local da instalação, a gente vai ter pessoas carregando. O que, que você me diz? Um cara que carrega 50 sacos de cimento versus o cara que carrega 50 placas de gesso. Quem carrega mais rápido? Quem vai ter mais disposição? Quem vai ter mais boa vontade? Quem vai ter um aumento de produtividade? O cara que carrega o cimento ou o cara que carrega a placa de gesso? É o cara da placa de gesso, né? Então, a leveza dos materiais traz um aumento de produtividade, muito superior a qualquer outro tipo de sistema construtivo. Entendeu os benefícios? Entendeu que essa história de que é, ah, esse negócio aí é leve, leve é vagabundo, leve não funciona não. É mentira. Ficou alguma dúvida? Sabe defender o porquê que sistemas leves são mais eficientes, são melhores? Vou deixar isso para você. Me responde aqui. Ficou alguma dúvida ou ficou tudo claro? Deixa nos comentários. E vou aproveitar para me despedir de vocês. Tchau.